Pessoas andam pelas ruas, outras fogem multidão, algumas sobem a montanha. Pessoas amam loucamente, também falam da solidão, outras plantam sua semente, olhando fruto da estação. Uh -huh. Cada um. Seu jeito de ser Falando cantando Assim deve ser Cada um tem seu jeito de ser Vivendo e aprendendo Sem nada perder Pessoas andando pelas ruas Outras fogem da multidão Algumas sobem a montanha ficam os pés no chão oh, oh. Pessoas amam loucamente também falam na sua Outras plantam sua semente olhando fotos Seu jeito de ser, falando ou cantando, assim deve ser. Cada um tem seu jeito de ser. jeito e sei sem nada perder cada do seu jeito e ser.